Alguma coisa tem. que não mora, gente. Ah, negócio bom. vamos dar uma paradinha aqui agora. Tem um pé de acerola ali, vamos ver se ainda tem acerola, porque semana passada tinha. Se tiver, vou pegar um pouquinho pra gente fazer suco. E eu estou passando aqui na beira de uma estrada que vai para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. E descobri aqui. Descobri. Encontrei, né? Quando você descobre é algo que alguém não conhecia. E encontrei esses dois campos de futebol Por sinal, muito bem conservados Eu até creio que hoje eu já deve ter tido um futebolzinho por aqui E parei aqui Nesses pés de ficos Que dão uma sombra maravilhosa E ali eles estão pegando acerola Tomara que tenha um pouquinho de acerola Para a gente poder fazer um suco Lá em casa, na volta E a Madalena, como sempre, ama Né? fruta, então ela está lá com minha filha, com meus netos pegando a acerola. Eu falei meus netos, mas na verdade são só netas. Estou com três netas ali e uma filha. Esse lugarzinho aqui eu passei há muito tempo atrás, mas eu não parei para gravar nada porque eu passei naquela estrada ali, ó, onde está marcado Limeira 159, que Todas as estradas de terra da cidade de Limeira, elas são colocadas essas placas assim para o pessoal se localizar quando estiver andando aí por meio dos sítios e fazendas, entendeu? Então, passamos aqui, indo para a cidade de Limeira e eu não entrei aqui. Mas eu vi que tinha algo muito bonito e, na verdade, é isso mesmo. Um lugar agradável, né? Semana passada tinha um casalzinho ali embaixo. Os dois, sozinho sozinho mesmo é, Num carro Conversando, trocando uma ideia Colocaram aqui, ó, tá vendo? Colocaram aqui um banquinho Dois, três, quatro, quatro bancos E também uma mesa E eu vi esse isqueiro aqui, vou arriscar ver se tem gás Porque a gente que tá viajando No motorhome Se tiver gás vai me ajudar bastante, vamos ver Não Mas dá pra acender o fogão Né? Fazer assim, ó Dá para acender o fogão, já não está perdido, já valeu a pena. Então, olha só que dois campos de futebol caprichado. Bonito mesmo, né? Gostei, gostei mesmo. E ali tem uma plantação do que? Eu não sei. Parece que é soja. Tem ali daquele lado. Parece que é soja. Porque passa pro lado de caixa e deve ser o mesmo dono. Pro lado de cada estrada. E ele tem. Jeito de morar a gente, com certeza mora. O que acontece, avó? Olha aqui, pessoal, eu já achei umas luzes aqui no chão. Ó. Oh, o pé tá aí no meio. Mostra lá, Dani. Acho que é... Ele tá ali assim. Tá no meio do deserto. É, né? Tá no meio aí. Olha ah lá o pezinho lá, ó. O tanto de gílio, ó. Cachorro, né? Já fez uma amizade, né? Ó, Fiz amizade é, Esse cachorro aqui, gente qual esse cachorro aí? Acho que tem os dois cachorros <risos> Só sei latindo. que a, a, a tia e a Lívia Iam começar a correr <risos> Aí a foi, eu falei Não corram, não corram, por favor Aí a, a, o senhor ensinou que a gente tem que ficar assim ó. E mostrar as mãos pra eles Aí eles vêm encher a mão E daí eles se assim, enturam Daqui a pouco o amigo o né? que eu quero mostrar para vocês é um pé de jambo. O um pé de jambo é, ele é bem antigo. e aqui a fruta chama jambo. No sítio onde nós morávamos, tinha essa fruta. E eu amo essa fruta, ó. Vou mostrar para vocês como é. Bom, é uma delícia. Nunca vi essa fruta. Ah. Primeira... Oxe, ela é oca. Caroço carocinho dentro. É gostosa? Está mostrando aqui? Uhum. A senhora e a fruta. Ah, ela é seca para mim. Como sou chamada Maria Fruta? Maria Fruta. Gosto de todas as frutas. Uhum. Quer experimentar? Deixa eu ver. Mas vou gostar, né? eu tô com o cabelo sem prender aqui. Deve estar tá muito estranho, né? Hum, não. Tá gostosa. Hum. Mostra o golo lá. Cícero! Débora! Débora! Débora! Mais é minha piranha! O que é isso? É corvo? É corvo? Eu comentei. aqui. É uma chuva fora. Que... É uma fora. Mas não vai pegar mais, né? Isso é corvo que tá tentando ou pra... é Débora. Sai vir a piranha. Vai na frente. Olha, que lindo. Não vejo se consigo pegar ele. Cadê ele? Já, amor? Cadê ele? Vou Perdi, ele. É lindo. Ah, ele lá. Mas eu consigo pegar. Tá cada vez voando. Tá muito alto. Passeiro bonito. tá Eu tô, só que não tô conseguindo. Ele tá bem ali. Ele é lindo. O dono não filma, não É um dovo, mamãe Eu sei que ele é bonito Lá vem, lá vem Aborrecente criança Eu vou Corre! Por favor! Olha o pena! Boa, Deborah! Os dois! Onde eu vou, vai? eu vou? Eu vou. Ele já vai dar porta. Pega aquela ali, ó. Lá pra lá é uma horta gigantesca de alface. Ai, vó, aqui isso aqui é amora ou é acerola também, Lígia? É acerola ou é amora? Isso é... Daqui, ó. Aquela fruta lá que você gosta, Helena? Você traz na escola? É. Não. Pitanga? É, pitanga. Eu não gosto dessa fruta? Pitanga, olha. Pitanga? Como coisa me pichou? Ô, vó, a fruta a pitanga aqui que você tem tá? Ah, é verdade, é sei. Né? Você vai estragar aqui, assim, Lígia. Uh, uh, Nossa, vai ter que coxinha. Sai daí! Como que vai? Chegou nessa carona. Bye bye, cachorro. Os cachorros sumiu, né? Pessoal, a gente resolveu sair de casa um pouco, para dar uma passeada. E eu estou num lugar que é onde eu não conheço. Então eu fui no final dessa estrada aqui, tem uma empresa de aquaponia. E tinha um pessoal trabalhando lá para abastecer o mercado amanhã, no final dessa estrada aqui. E ali, quando eu estava voltando, tem uma igreja católica pequenininha de bairro. Bem organizadinho o lugar, bem limpinho. Só que eu não sei o bairro que eu estou, depois eu preciso saber onde que é. E para lá, em linha reta, acaba essa estradinha. Então, chegou na igrejinha, tem que virar à direita. Mas olha só, a gente sai de casa, é o que a gente encontra. Uma calma, uma paz... A gente consegue sentir a presença divina de Deus no lugar desse. Ali embaixo, temos um belo de um pé de árvore, bem florido, que aqui nós conhecemos por flamboyant. Olha só que lindo que ele é. Flamboyant. Aqui, Madalena agora está abrindo a porta do carro, eu parei um pouco na sombra, porque nós estamos com criança, então... A criança ela gosta de sair, não gosta de ficar presa. E na entrada desse sítio chamado Maria Vitória, eu achei muito bonito que ele colocou aqui ó, um, um coração que dá Maria na parte de cima, como vocês podem ver, e embaixo um V. Então ficou um coração estilizado Maria Vitória. Eu achei interessante porque eu estava conversando com a Madalena e fazer algo desse jeito aí. A diferença é que do lado esquerdo vai ficar Cícero, o C de Cícero estilizado, e em cima, Madalena, tá vendo? E do outro lado, outro C estilizado ao contrário. Vamos ver. Faz tempo que eu tô pensando nisso e agora eu me encontro aqui diante desse lugar, Sítio Maria Vitória, que eu achei excelente a ideia. E estamos aqui andando, gravando por lado de fora dos lugares, e tendo o prazer de conhecer esse pedacinho de terra que eu não conheço. Essa estradinha aqui eu não tenho nem noção. Ou melhor, não tinha, né? Agora tem. Graças a um cunhado meu que passou as informações para mim. Pessoal, é o seguinte. A gente anda atrás de novidade, né? E eu gosto muito de conhecer lugares. E um dos motivos que eu gosto é isso. A gente fica sabendo de lugares que a gente nem imaginava que existisse através dessas andanças nossas e aí nessa bela sombra aqui ó nós acabamos encontrando uma capelinha que me fez lembrar aquela capelinha lá de minas gerais onde eu vou ter que voltar que a mulher mas o marido dela vai me dar é, vai nos contar a história da capelinha essa aqui eu não sei se trata, aquela lá eu sei, aquela foi um andante né, um senhor que andava para lá e pra cá negociando um cavalo e acabou que infelizmente ele veio a matar o dono de um cavalo lá e eles então no lugar onde ele foi assassinado ergueram uma capelinha, aquela eu tô sabendo, agora essa aqui eu não sei, aqui pode ser, pode eu não tô falando, que foi um acidente nessa curva aqui. Aqui pode ser também uma briga, onde alguém acabou vindo a falecer. Como pode não ser nada disso, pode ser apenas uma homenagem que a pessoa resolveu fazer nesse lugarzinho aqui. E alguém chegou, largou uma garrafa de 51 ali, eu não sei quanto tempo ela vai permanecer ali. Mas o primeiro que passar aqui e ver é bem provável que vai pegar e também tem algumas dedicações ali algum trabalho parece-me que é de ou umbanda ou quimbanda não sei candomblé não sei mas eu estou gravando com respeito no sentido de respeitar o ser humano e não vir aqui e fazer um trabalho que a gente venha a deixar né, de respeitar o próximo então, é isso que eu faço sempre. As pessoas, às vezes, falam assim, ah. e a gente percebe que você e a Madalena não menospreza né, as outras religiões. Não, eu não vou fazer isso. A fé é algo que eu respeito. E muito. E ali tem uma vaca. Olha só. Ela me viu, se levantou. E deve estar pensando assim, se é que ela pensa, né? Que se camarada tá de zóio eu. Da onde que esse camarada veio atrapalhar meu descanso aqui? Mas eu não vou atrapalhar o descanso dela não. Parece que ela está sozinha. Tem um riozinho aqui gente, e eu vi uma saracura ali, vou ver se ela não foge. Ver se eu consigo registrar para vocês e para mim também. Sozinha gente, sozinha. Agora estou do outro lado da ponte. Gravando para vocês essa água tão límpida aqui ó. Vai não? Uhum. Aí, ó. Ah, já que O que tem ele? Ele cresceu. Ah, um o apur subiu. Ao invés dele. Ah, conseguiu algum problema é lá, bonito. né, Bem? Pra ele entortar é, daquele é, jeito, é. né? O outro também quase fez igual. É. Estranho, né? Esse, esse, essa árvore também, ó. Poderia ter caído do galho, né? Nossa! Estranho, né? a oh, natureza. A natureza é tão bonita, né? Mesmo os passarinhos estão cantando. estando Seco. É, hoje tá. Ontem choveu aqui, o rapaz falou. Mas nem parece que choveu nada. É, Oi. Aí nós andamos um bom pedaço e chegamos aqui nesse pequeno lugar, onde nós estamos agora parados, comendo uma pipoca, trocando uma ideia, ô filho vê se a minha GoPro tá ligada, acho que não né bem? Aí nós estamos aqui comendo uma pipoca, Tá, eu já vou desligar. E aí. Toca na tela fazendo um favor. Tá, né? de embaixo. na pé do lado em cima, lado esquerdo. Do outro lado, esquerdo, em cima. Tô pedindo pra minha neta desligar ali a GoPro, mas ela não tá conseguindo, eu vou ter que desligar. Lado esquerdo em cima. Assim, ó. Ó. Do lado, do lado de lá. Do lado de lá. Aí, aperta, tem um botãozinho aí, aperta, segura. Olha as meninas tentando pegar a manga lá naquele pé de manga ali, gente. Só que elas estão... Tão... Não, não... Oh, Lívia, não de... Lívia, Lívia. Assim vai derrubar a Lívia, verde. Lívia, não derruba verde, Lívia. Mas tem que bater só na amarela. Olha lá, olha lá o pessoal. Lá. Faz um favor querendo uma carona. Faz um favor de levar embora. Não, tem alguém que tá querendo uma carona para lá, você falou que ia para lá. S só, que... só tá no primeiro buraco que tiver lá. Eu vou para lá, não, mas lá eu não levo não. não o cara carona. É só levo mulher, mulher, só levo mulher, só homem eu não levo não. É então. Tchau. Tchau. Gente. Tchau. Tchau. tchau. Ai, ah. só tem mulher hein. Tá boa dali Gente, é, aqui onde nós paramos para ficar um pouco aqui, nesse bairro de São João que eles falam, tem essa capelinha. Eu quase vou me esquecendo de registrar essa imagem. Ali no portão, vocês podem olhar, ó, foi feito estilizado, tá vendo? São João com um cordeiro. E a capelinha dele aqui, muito bem feitinha. E aqui, pelo que o rapaz estava falando, dá muita termesse muita festa. Eu não sei se só na época ou durante o ano tem outras festas da região aqui. Mas está aí o registro para todos vocês e para mim, como eu sempre falo também. Olá pessoal, dá uma olhada só no que eu acabei encontrando aqui, a família... Desejando as boas-vindas aqui o pessoal. Deixaram ali na plaquinha. Avisando que nós temos aqui, ó, olha só que interessante. Água, bem-vindos, sorria e agradeça e receba as boas. É, boas, o que alegrias, energias desse lugar aqui, ó. Essas plaquinhas aqui, tá vendo? Até aqui embaixo. E aqui, ó. Nas outras plaquinhas tá escrito assim. Fale com amor, é tudo, tudo de uma forma positiva. Queiro bem, respeite, deve ser as diferenças, é isso mesmo, a diferença, seja gentil, tenha fé. E aí ele deixou aqui para nós. E nós temos aqui também um pequeno nicho onde tem uma Nossa Senhora aqui, que o pessoal então, com toda certeza, é da fé católica desse lugar.